Olá, Hugo. Bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite. Prazer te ter aqui. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Acho que o áudio, se estiver bom, você me fala. Se estiver baixo... O seu áudio está ótimo. Está então, muito bom. Que bom. Prazer que imenso, Kézia. Obrigado pelo convite. Um prazer muito grande estar tá aqui, viu? E apesar de não estar aparecendo, eu fiz questão de sentar num sofá para fazer jus a, <risos> ao nosso tema Apesar de a gente não estar podendo encontrar né, pessoalmente, sentar lá no, no sofá da vila é, De casa aqui por causa da pandemia, vai ser um prazer trocar ideia com você, com seus seguidores E a gente poder levar um pouquinho mais de informação para essa galera toda aí muito bom. Então eu falei um pouquinho de você, de sua formação, mas dá uma resumida aí. Fala onde é que você formou, onde você fez a residência, onde você se especializou, para o pessoal te conhecer melhor. Tá certo. Eu é, fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia na, na, no Hospital das Clínicas da FMG, de 2011 até 2013, 2011, 2012, 2013. É, fui titulado pela FEBRASGO, né, é, como é, especialista. Depois eu já havia me encantado na residência pelo ultrassom e resolvi seguir essa linha. Fiz é, especialização, residência médica também, ginecologia obstetrícia em ultrassonografia. É, e depois é, fui titulado pela CBR, né, o Colégio Brasileiro de, de Radiologia, também ultrassonografista. Não satisfeito em estar tá na, na, na área de ultrassom. É, eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, na CETOS, em Medicina Fetal, e a princípio era uma, uma necessidade, uma vontade de melhorar o meu exame, de é, entender um pouquinho mais, mas cada vez mais isso tem me encantado e é uma área que eu tenho cada vez mais vontade de aprofundar e seguir e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a gente precisa estudar, porque realmente é uma área muito ampla, muito nova, né? E que as coisas têm mudado, muitos artigos é, com uma frequência muito grande. Então a gente tem que estar sempre atualizado, sempre estudando. E é isso. Muito bom, Hugo. O que é que acontece com o feto, né? Com o bebê no terceiro trimestre? E quais são as principais mudanças fisiológicas ali de desenvolvimento com o bebê e com a placenta no, primeiro, no terceiro trimestre? É verdade, a, a, o primeiro trimestre basicamente é a, a parte da formação do bebê, né, e aí é onde ele vai todo, se todo formado E a partir do segundo e principalmente terceiro trimestre é aonde o feto vai basicamente crescer é, Baseado sempre no seu potencial de crescimento mas não somente isso, baseado também na adaptação placentária, o lutoplacentária que foi definida lá atrás, né, no primeiro trimestre, é, mas é onde esse feto exprime esse ritmo de crescimento também. Então, basicamente, a gente vai avaliar é, ritmo de crescimento fetal e uma parte muito importante é a parte da avaliação da vitalidade fetal, que é muito importante no segundo e no terceiro trimestre. É, tanto no pré-natal de risco habitual, mas principalmente se a mamãe é, faz algum pré-natal de alto risco, se tem alguma comorbidade, ou essa, essa gestação tem alguma condição especial em que a gente precisa avaliar esse feto é, com maior é, frequência. São importantes também na avaliação do terceiro trimestre, Késia, é, avaliação da placenta, do cordão umbilical, do líquido amniótico, né? Tudo isso tem uma íntima relação com... O grau de crescimento fetal, se esse feto vai crescer bem, se não vai, se ele vai exprimir todo o seu potencial de crescimento, que é ge definido geneticamente, né? Nem todo feto, infelizmente, consegue esse potencial de crescimento genético porque alguma condição da gestação faz com que ele não alcance esse potencial. Né? E é isso que a gente basicamente precisa identificar nas ultrassonografias de segundo e também de terceiro trimestre. Você falou aí de potencial de crescimento, né? É, isso significa que pode ter fetos que, por mais que ele tenha uma boa nutrição, ele nunca vai atingir um peso ideal? Isso. É, primeiro porque tem essa questão genética, né? É, é, muitas vezes o crescimento fetal não tem a ver com nutrição e oxigenação, né? Porque muitas vezes um bebê, ele, tá, ele é geneticamente é, programado para ser pequeno, porque os pais são pequenos e isso é a expressão né, genética dele. Então é um feto que vai ser pequeno a gestação inteira, né, nos percentis mais baixos Mas é um feto que não tem absolutamente nenhum problema A vitalidade dele é excelente A oxigenação dele é excelente A nutrição dele é excelente né? Então é um feto que vai estar tá ali realmente exprimindo a, O seu potencial que é pequeno Agora existe o inverso também Que às vezes é o nosso calcanhar de Aquiles né? Aquele feto que é, tem um potencial de crescimento grande Geneticamente os pais são grandes Mas esse feto ele não consegue crescer todo aquele potencial que ele deveria se tivesse em condições intrauterinas adequadas. E quando a gente está falando de condição intrauterina, que é, a gente está falando não só de alterações com a mamãe, problemas maternos, né? é, como fetais, às vezes uma malformação, às vezes uma alteração genética, uma artéria umbilical única, assim como também da placenta. né, Então, uma placenta que não, não implantou direito, ou cordão umbilical que tem uma inserção é, que não é no lugar onde deveria. Né? Então, isso vai fazer com que aquele feto que tinha tudo para crescer não consegue esprimir, é aquele, é, é, expressar aquele crescimento que ele deveria. Isso é uma dúvida muito comum entre as mulheres. Quando a gente está diante de um bebê que está com um crescimento fora do esperado, como que eu vou saber se ele é pequeno porque ele é geneticamente pequeno ou se ele realmente não está conseguindo chegar no seu potencial? Segmento, Kézia. A palavra é segmento. Então, quando a gente pega, a gente costuma fazer rastreamento de crescimento, principalmente a partir do exame morfológico, a partir do segundo trimestre. Claro que restrições precoces são diagnosticáveis antes, né? Mas é, muitos fetos começam a, a mostrar o seu, o seu ritmo de crescimento a partir do segundo trimestre, que é quando existe um crescimento fetal grande mesmo, né? um, um, um crescimento maior. Mas, é, então, esse é, é, como que a gente vai conseguir diagnosticar? É através de um segmento. Então, se eu faço, por exemplo, um ultrassom com 28 semanas e vejo que esse feto está um percentil um pouco mais baixo, como saber se esse feto é pequeno por natureza ou se tem algum problema. Repetir esse ultrassom daqui 15 dias, né? Claro, se esse ultrassom, que está me mostrando um percentil pequeno, mostrar que esse feto está bem adaptado, oxigenação está normal, perfil biofísico está normal, o Doppler está normal, isso nos dá tranquilidade de fazer um segmento, às vezes, daqui 15 dias, ou até mesmo 3 é, semanas ou 4 semanas. E aí, quando esse refeto retornar para mim, né, eu vou avaliar se esse feto ele manteve aquele ritmo de crescimento. Então, bebês que são normais né, e que estão tendo um ritmo de crescimento normal, mesmo que em percentis mais baixo, vão ter uma curva de normalidade ascendente. Então, por exemplo, um bebê que está no percentil 20 de peso, é um bebê teoricamente no peso normal, mas um percentil um pouco mais baixo. Se eu repetir esse exame daqui 15 dias, ele estiver mantendo o percentil 20, ou em pequenas variações, ah, tá 18, ah, tá 25, que a gente considera como variação do método, eu posso dizer que esse bebê está é, com ritmo de crescimento normal. Então, muito provavelmente, esse bebê, ele está é, exprimindo uma genética de ser pequeno. Uhum. Enquanto a partir daquele bebê que eu, bom supor, que eu peguei no percentil 20, doble normal, líquido normal, perfil biofísico fetal normal, né? E aí daqui 15 dias eu vou repetir esse bebê, esse, esse ultrassom, em vez do percentil 20 caiu o percentil 12. Ou então começou o líquido amniótico diminuir, o Doppler deu uma piorada. Então esse feto, não só pela queda do percentil, mas pelas alterações biofísicas fetais e também é, é, do Doppler, eu começo a suspeitar que esse feto ele tem um problema é, ali que não é só genético. Alguma coisa não está fazendo com que esse feto exprima todo o seu potencial de crescimento. Então, dependendo dessas alterações e da minha suspeita, eu vou ter que fazer um segmento, às vezes, um pouco mais próximo. Né? Então, aqui eu tenho duas coisas que são importantes dizer. Primeiro, a expertise do examinador, né, Que Eu acho que é fundamental, hoje o ultrassonografista é um aliado muito importante do pré-natal. A gente dá ferramentas para o obstetra de ter segurança de seguir, como eu vou seguir esse feto? O que eu vou fazer com essa gestante? né? Então a primeira coisa é essa, a gente tá, tem que estar tá com o ultrassonografista antenado, atento a essas questões, para a gente conseguir não perder esse feto, não perder o time é, desse feto, de segmento. Né? Então isso é, é, é fundamental cada vez mais na nossa prática da medicina baseada em evidências é, de hoje em dia. Uma coisa importante que você falou aí é que pode começar a restrição do crescimento Apesar da live hoje ser o terceiro trimestre, né? Você falou que a restrição pode começar no segundo trimestre, mas a gente sabe também da restrição no terceiro trimestre. Fala um pouquinho pra gente desses dois tipos de restrição de crescimento fetal e de o que é que muda, assim, né, no, no, no nosso acompanhamento quando um bebê começa a crescer menos no, no segundo trimestre, e quando o bebê começa a crescer menos no terceiro trimestre, e por que, que a gente hoje tem essa preocupação de fazer os exames no terceiro trimestre? Tá. Por exemplo, um bebê que está todo normal, com peso ótimo no morfológico, por que, que eu tenho que checar o peso dele de novo no terceiro trimestre, sabe? Que antes a gente não checava. Exato. Então, Kézia, a gente está falando, para a gente começar a falar em restrição de crescimento, a gente tem que ir lá atrás, é, vou tentar ser breve, na questão da adaptação ultraplacentária na invasão trofoblástica. Né? É, fetos com restrição que a gente chama precoce, né? já desde o primeiro trimestre mas o, o, e também no segundo trimestre, esses fetos eles mostram uma adaptação ultraplacentária muito ruim. É uma placenta que não desenvolveu, não desenvolveu bem, né? ela teve uma, não teve uma implantação adequada. Então esses fetos, por mais que ele tenha um potencial de crescimento grande, eles não vão conseguir crescer adequadamente e vão manifestar isso muito precocemente, a depender da quantidade de velocidades comprometidas. É claro que isso tem como fazer diagnóstico precoce, né, não é o nosso tema hoje, e tem como fazer uma prevenção precoce também. Agora, é, uma outra questão, é esses, são esses bebês que até o morfológico, por exemplo, está tudo normal e depois começam a mostrar uma taxa de crescimento é, menor. Isso pode ser é, de alterações ultraplacentárias mais tardias, né? Ou então até mesmo precoce, mas com uma progressão Por exemplo, a doença, é, uma, uma placenta que não implantou direito Que as velocidades não estão não completamente é, é, normais é, A tendência disso é ser progressivo né? E uma manifestação disso é não só a pré-eclâmpsia O aumento da pressão na gestação Como restrição de crescimento fetal né então, Tem gente é... que fala com uma doença só, né? Exatamente, uma doença anda juntos, né? É, a gente, aquela coisa, a história da galinha e do ovo, o que, que vem primeiro, a gente não sabe, né? O feto deixa de crescer. Porque Às a vezes a tá gente longe. vê uma restrição de crescimento, a gente fica assim Daqui a pouco vai vir a pré-eclamps, daqui a pouco vai vir a pré-eclamps, né? Ou o contrário, né? Vem é. ao meio da pressão, a gente fala, daqui a pouco vai vir o ciúme o Daqui menino a pouco vai, vai vir a pressão, né? Então, é, muitas vezes, isso só vai manifestar mais tardiamente Com os exames de primeiro todos normais. Antes, há um tempo atrás, a gente acreditava que bastava se fazer esse rastreamento no primeiro trimestre e estava tudo certo. E a gente passou a observar que não. Né? Mesmo com o risco baixo para pré eclâmpsia para crescimento restrito no primeiro trimestre, algumas pacientes manifestam isso Tardiamente. Então, daí a importância fundamental da gente fazer o que você falou que não fazia antes, que é ah, fazer esse peso do bebê com uma frequência no terceiro trimestre, avaliar o Doppler da artéria uterina no terceiro trimestre, né? O terce... A artéria uterina vai ser importante, vai ser um bom aliado para a gente avaliar como está essa adaptação placentária. né? O Doppler da artéria uterina vai dizer pra gente é, como que tá essa, é, essa quantidade de vírus essa, é, é, funcionando da placenta. Nessas né, unidades é, é, que transportam oxigênio e nutrientes. Às vezes isso vai acontecer mais tardiamente. Então a gente precisa fazer exame de nutrição de terceiro trimestre para ver ritmo de crescimento, para ver recalcular o risco de pré-eclâmpsia, que vai uhum. andar aí junto com a restrição. Então a gente tem feito o cálculo de pré-eclâmpsia não só no primeiro trimestre como forma preventiva uhum. né? é, e também no segundo e no terceiro trimestre como forma de condução. Então é importante você, por exemplo, se você me passa uma paciente e falar, ah, Hugo, está com risco aumentado agora de pré preeclampsia com 30 semanas. Hugo, vale a pena eu prevenir isso com 30 semanas? Infelizmente não. Não, já né? não, não dá mais. Né? Então, essa paciente vai valer a pena eu investir em profilaxia, em prevenção? Não. Porém, essa paciente eu vou ter que fazer um segmento, porque eu, ultrassonografista, quer eu vou te dizer... Kéz, esse feto está bem, mesmo que ele esteja crescendo pouco, mesmo que a pressão esteja subindo, do ponto de vista fetal, vamos segurar um pouquinho mais, vamos mais pra frente, vamos aumentar o peso desse bebê, vamos melhorar é, o pulmãozinho desse bebê, ou seja, vamos preparar esse feto melhor é, pra gente entregar ele pra mamãe, né? Então isso assusta muito, Que Até pouco tempo atrás, alterações de Doppler, por exemplo, eram praticamente igual interrupção da gestação. Yeah. Independente da idade gestacional. Então, quantos fetos a gente trouxe prematuro ao mundo que, se com um bom segmento ultrassonográfico, a gente poderia ganhar mais uma, mais duas semanas né, o tempo de fazer corticoide, melhorar o amadurecimento modal dessa criança, diminuir o tempo de internação, morbidade, mortalidade. Então, esse ultrassom do segundo e terceiro trimestre vem muito com esse intuito, da gente ter um, dar a você substrato para ter segurança de seguir esse feto e ter tranquilidade de, ó, oh, eu sei que isso não tá indo muito bem, né? O bebê não tá crescendo como ele deveria, o dopa tá ficando cada vez pior, mas, espera lá, o meu ultrassonografista que eu conheço, que eu confio, tá me dizendo que ainda, baseado em evidências, ainda não é o momento do parto, né? Então, a gente tem mudado muito a taxa de, de, de prematuridade, a morbidade, a mortalidade. Uhum. E hoje... O recomendado numa gravidez de baixo risco, em que os exames de primeiro trimestre, rastreamento com baixo risco de pré-eclâmpsia de CIR, o exame de segundo trimestre, morfologia fetal normal, risco de pré-eclâmpsia baixo, risco de parto prematuro baixo, entramos no terceiro trimestre. Né, com quantas semanas a gente faria ali no terceiro trimestre, o primeiro exame, e o que, que a gente olharia nesse exame, né? O que, que você, como fetólogo é, e ofinografista, se atenta em termos de bem-estar fetal? O, quais são os. É, o que, que é olhado, o que, que é importante olhar e o que, que não é importante olhar. <risos> Bom, Kézia. Que... Aí é, eu vou te falar o que eu faço, tá? É, pra mim, tá começar, todo exame meu é morfológico. Então, uhum. aquela história de, ah, eu fiz o morfológico no segundo trimestre. Quando eu pego um feto com 28 semanas ou 30 semanas, mesmo que eu tenha feito o morfológico dele, eu preciso reavaliar esse feto de novo, né? Então, basicamente, o que a gente faz no terceiro trimestre? É avaliar peso, volume de líquido amniótico, placenta e a depender da indicação, a gente pode entrar nesses, nessas questões daqui a pouquinho, é, complementar esse exame com o perfil biofísico fetal e o doppler fetal, que são para avaliar a vitalidade fetal. Então basicamente é isso. Mas o que, que eu, Hugo, avalio que eu acho importante? É avaliar aspectos da morfologia desse feto de novo. Então eu vou, eu vou reavaliar o sistema nervoso central, né? Vou ver se é, tá tudo dentro do esperado. É claro que os valores de referência são diferentes para aqueles do segundo trimestre, né? Mas eu, exemplo, eu posso suspeitar de uma alteração fetal tardia, cerebral tardia, e aí falar para a obstetra, por exemplo, ô Kézia, será que não vale a pena ser, é, é, repetir os exames é, de, de infecção? Porque tá o ventrículo lateral deu uma aumentada, viu um cistinho. Isso pode ser devido a uma infecção materna no segundo, no terceiro trimestre. né Então, eu preciso reavaliar o sistema nervoso central. Preciso avaliar o coraçãozinho. A gente sabe que hoje em dia o ecocardiograma fetal já é... Deveria ser uma indicação, mas nem todo mundo faz. Então, muitas vezes o coração desse feto é só avaliado lá com 22 semanas. Né? Então, no terceiro trimestre, eu avalio novamente esse coração para tentar ver alguma alteração que, porventura, tenha passado desapercebida. Né? É... Gente, eu tenho filhos, tá? Caninos, então desculpa se <risos> nos interromper. É... Mas além disso, é, alterações renais, né? Então, a morfologia é importante a gente avaliar aí também. Mas você está falando em questão da morfologia de alguma coisa que não foi vista no morfológico ou de alguma coisa que só pode aparecer depois? Das duas coisas, a gente sabe que a qualidade do morfológico Nem sempre são adequadas né, Dependendo de como esse ultrassom morfológico é feito Então muitas vezes a gente pega uma malformação Uma alteração tardia A gente volta lá atrás no exame que foi feito E a gente não vê nenhuma descrição daquilo Então a gente fica na dúvida se isso é uma alteração Depois do morfológico ou se não foi diagnosticado Isso é muito comum, por exemplo, nas cardiopatias Nas alterações renais Mas a gente sabe que algumas alterações podem ser mais tardias, alguns órgãos te, continuam a formação depois do morfológico então sistema renal, fetal sistema pulmonar, fetal é, sistema intestinal então são coisas que a gente precisa reavaliar depois, porque na época do morfológico, nem sempre vai ter, a gente vai conseguir fazer uma avaliação adequada e bater o um martelo, não, não tem nada tá tudo certo, é, garanto que esse bebê não tem nenhuma alteração não é bem assim, né então, além do da, desse, dessa avaliação é, é, da morfologia fetal, claro, sucinta, a gente precisa avaliar também a placenta, então é importante a gente avaliar aonde que esse cordão umbilical está inserido na placenta, se não passou desapercebido uma placenta prévia, se essa placenta não está implantada abaixo no útero, é, se não existe uma vasa prévia, que é uma outra condição de alta morbidade. Então, mais uma vez, eu, como ultrassonografista, estou auxiliando você, obstetra, a conduzir melhor essa gestação, inclusive parto, melhor momento de parto, via de parto, né? Vamos explicar o que é vasa prévia para as pessoas? Bom, Vasa prévia geralmente é quando. desenho existe... aqui, vou desenhar aqui. Tá bom. É quando tem uma inserção anômala do cordão, geralmente não, é não, uma inserção vilamentosa do cordão, ou seja, o cordão, em vez de implantar na placenta, ele, ele implanta no âmnion, na membrana amniótica, e com isso saem vasos da onde implantou. A, a, ali no âmnio, e esses vasos precisam chegar até a placenta. Muitas vezes, esses vasos fetais passam na frente do colo e fica entre o colo do útero e o polo cefálico fetal. Então, são vasos fetais, é, nem sempre recobertos pela geleia de ovo. Em vez, em vez da, do cordão sair daqui, o cordão se forma aqui assim, olha. Na membrana amniótica. Na membrana. E aí esses vasos que precisam chegar na placenta, porque as, as trocas materno-fetais, independente de onde o cordão insere, ele vai acontecer exclusivamente na placenta. Então se esse cordãozinho implantou na membrana, vão precisar sair vasos fetais para chegar até a placenta. Esse vaso fetal E aí imagina que aqui tá a placenta E aí o cordão umbilical passa aqui, olha Exatamente. Na frente do colo do útero Aí na hora que a mulher entrar em trabalho de parto E o colo do útero for abrir O cordão que tá aqui, olha Vai estourar Vai, vai começar a sangrar, vai romper Então essa mulher não pode ter parto normal Não pode nem começar a ter contração Nem pensar, então, é um caso muito grave, e, e essa, essa coisa desse tipo de cordão aqui, olha que ele falou que é inserção velamentosa de cordão, isso também é uma situação muito perigosa, porque só isso aqui já faz com que o bebê tenha restrição de crescimento, não é sempre, mas aumenta muito a chance, né, então isso aqui já deve ser olhado, então... Quando a gente fala assim, é importante olhar o cordão no transformo, muito, muito, muito importante olhar o cordão. Olhar isso, não olhar onde que ele está enrolado. Então, a... Exata... exatamente. Exatamente. É. Então. É que as pessoas ficam olhando se ele está enrolado no pescoço, no pé, no cotovelo, que não faz menor importância para ninguém. Então... E não olha essas coisas que são mais importantes. É, então como você falou aí é, de, de O que também não é importante dizer né, Uma das coisas é essa né, Se o cordão está enrolado ou não E aí, que eu vou te contar um segredo Aqui, exclusivo para você e suas pacientes O um segredo aqui segredo. logo na live né? Todo logo mundo na pensar. live Quem for minha paciente vai ver que Eu não descrevo circular de cordão No meu exame Eu posso ver, mas eu não descrevo Ah, você está sendo negligente? Não eu estou sendo cuidadoso com a minha paciente. Porque a partir do momento que eu disser que o cordãozinho está enrolado, Késia, essa paciente não vai dormir mais. Ela não vai te dar sossego, porque ela tem... a gente vem desse mito de que bebê morre enforcado no cordão umbilical. Né? É. E aí a gente... eu vou criar um problema para essa paciente. Né? E principalmente eu vou muitas vezes tirar a oportunidade dessa paciente de ter um parto normal. Não, às vezes até o médico consegue convencer essa paciente de que, que pode ter parto normal E muitas topam ter parto normal Mas é que ali fica no, no inconsciente E a gente sabe que o parto, pelo menos eu acredito nisso, que o parto começa na cabeça Então eu preciso querer, eu preciso estar à vontade, eu preciso estar segura Se o doutor Hugo me falou lá com 28 semanas que tinha uma circular Que tinham duas, que tinham três Sim. circulares no cordão Pronto Aqui não funciona, o resto não vai bem. Então, o que, que eu costumo dizer se eu vejo uma, uma circular de cordão? Eu não aviso para a paciente e eu tenho cuidado de ligar para o médico e falar, olha... Eu vi uma circular de cordão. Isso por quê? Vai influenciar? Não vai. Esse médico, se ele for um médico é, que sabe o que está fazendo, né, baseado em evidências, ele não vai deixar de conduzir um parto mal por causa disso. Mas ele vai ficar atento de se a descida desse feto estiver mais lenta, se tiver algumas desacelerações, isso pode estar atribuído a essa circular que o Dr. Hugo me falou que tinha. né? Agora eu também não minto não, tá, gente? Se você me perguntar lá no ultrassom, o Dr. Hugo tem circular de cordão? Se eu ver, essa. eu não tenho coragem de falar, não, não tem, eu também não minto, né? Mas se a paciente não pergunta, eu faço questão de não dizer, porque realmente é, isso não tem nenhuma é, implicação. É igual, por exemplo, né? é, às vezes a pessoa pergunta assim, quando a pessoa pergunta para mim no ultrassom, eu tô lá, tem circular de cordão, eu pergunto assim, você quer também saber se a orelha... A orelha tá pra baixo ou pra, tá cima. pra cima? Você quer também saber se o dedo tá, tá assim ou tá assim? É, pra mim, isso é tão irrelevante quanto Se a quanto? perna do neném tá dobrada ou não Não tem relevância é. nenhuma se, se tem circular de cordão Não tem é, eu, eu, eu, eu, Na verdade, assim, se, se a paciente pergunta, eu não falo, sabe? Isso não faz parte, isso não é técnico, eu falo pra elas assim isso não faz parte do exame, isso não é técnico, isso é uma coisa cultural. É, você quer uma foto 3D? Eu faço a foto 3D para você. Vamos trocar? Eu brinco. Faço quantas fotos 3D você quiser do rosto, do perfil, da mão, da, da perereca, do pintinho, sabe? Para mim é muito mais divertido ficar fazendo foto 3D, porque essa coisa do, do negócio de circular é, é uma coisa... Muita nossa cultura não, não, não, não, não tá... Não, tem algum outro país que faz isso, latino? Será? Que tem, você sabe? Desconheço, desconheço. É a é é coisa tão brasileira, né? Tão engraçado é. isso assim na, na fantasia das pessoas que vai enforcar o neném é. e elas Sim. acham que tem que fazer. Olha o, Mas... estão tá chamando você de gato aqui. Oh, a gente nem, a gente nem começou a responder as perguntas. <risos> E as pessoas estão apelando, estão fazendo várias perguntas, a gente não responde, já começaram a apelar aqui. Oh, meu Deus, um chamar atenção. responde minhas perguntas. Deixa eu até chamar calma, atenção. O Gato já vai responder as perguntas, calma. Ah. Olha lá, ó, tá? Ficou ver. que vermelho. Ficou vermelho. É... Mas, ok, interessante isso. Sabe o que, é. que eu acho que é porque a gente. É, é... Tradicionalmente isso foi importante. Porque a gente é o país que mais faz cesariana. E a gente está tentando lutar para mudar isso. Agora me diz você, que é uma indicação melhor do que virar a mãe e falar: olha, seu bebê tá com uma circular no cordão, no pescocinho. Se ter parto mal, ele pode morrer enforcado. É. Que mamãe que vai querer pagar para ver? Né? É. Então, para as más práticas, tá aí um prato feito. Né? Então, eu acho que é muito. Isso é uma opinião minha, tá? Eu acho e que como é, é muito. É muito cultural. comum, né? E como é tão comum, tão comum, é fácil de você conseguir. Exato. Então, assim, eu acho que isso vem de uma cultura de cesárea que a gente tem que desmistificar, inclusive, né, é, como a gente está fazendo aqui, de dizer para as pacientes, para as nossas pacientes, que isso não tem problema nenhum. Gente, o cordão, ele é envolto é, de é, é uma geleia, ele é molengo, ele é elástico. Então, o bebê brinca, empurra enrola, desenrola, isso não tem nenhuma relação com indicar cesariana ou não tentar um parto normal, né? Então é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? E é uma coisa que a gente pode avaliar no ultrassom também de terceiro trimestre. Bem, outra coisa que a gente avalia no ultrassom, a gente já falou que do cordão, tá? Então, é importante avaliar o cordão, mas não onde ele está enrolado. Em relação à placenta, a gente estuda sim a placenta A placenta é um órgão importantíssimo, né? Você já falou aí da insuficiência placentária, placentária. A placenta é o órgão que faz a pré É o órgão que cuida do bebê, que alimenta o bebê É o órgão que a gente vai estudar Para a gente estudar a restrição de crescimento do bebê Então me fala o seguinte O que, que a gente vai estudar na placenta E o que, que a gente não vai estudar na placenta? Tá. Então a primeira coisa, a, placenta, a gente precisa identificar a localização da placenta Nessa localização, se ela está na parede anterior do útero, se está na posterior, se está lateral. E principalmente, dizer, se essa placenta está baixa, né? E baixa, a, a, quanto baixa? Ela está prévia total, tá? ou seja, ela está tão baixa que ela recobre todo o orifício do colo do útero, né? Então a placenta prévia ela tem algumas implicações na gravidez também. Sangramento, ao longo de toda a gravidez, primeiro, segundo, terceiro trimestre, né? E eu preciso dizer para você, a doutora Késia, com seus desenhos, novo, vai mostrar pra gente o que é uma placenta prévia, né? Olha ah lá, é a placenta que tá inserida no colo do útero, né? Cobrindo totalmente esse colo do útero aí. né Então, Kézia, eu vou dizer essa placenta prévia, é, inclusive é, de estar tá Via de parto, né? A gente sabe que a placenta prévia total é uma outra contraindicação absoluta para parto normal, né? Aqui a placenta normal, tá vendo? Uma placenta aqui, alta. E aqui a placenta prévia. Exato. Então, risco dessa placenta prévia. Risco de sangramento que muitas vezes não, é, não são sangramentos que preocupam a gravidez. A gente fala que são sangramentos em pequenas, pequena quantidade, imotivado. Então aquela paciente que, mesmo deitada, sangrou um pouquinho, né? Mas é importante ela saber que a paciente está prévia, que aquele sangramento que ela está tendo é por causa daquilo. né? Então não é sangramento por causa de contração, é sangramento de uma paciente que está no lugar que não deveria. Além disso, a gente vê é, com alguma frequência, não é a maior frequência Mas as placentas prévias, elas vêm acompanhadas de uma chance maior de acretismo placentário né? Então eu preciso avaliar, toda vez que eu vejo uma placenta prévia Se ela está limitada ali à parede uterina E que é acretismo Ou se ela está invadindo os órgãos adjacentes, que é o acretismo Acretismo, né? então, acretismo é quando a placenta entra na invade. parede ela invade a parede. E aí terrível. na hora que o neném nasce, gente, a placenta não sai. Não sai. Ela fica grudada e a mulher começa a sangrar, sangrar, sangrar, sangrar, sangrar, sangrar tem hemorragia grave, vai pro CTI, a gente tem que passar balão, tem que transferir sustanção de sangue, é um caso muito grave, tá? Exatamente. Então, eu preciso... E qual que é um grande fator de risco para ter placenta prévia? Cesarianas prévias, né? Então, quanto mais cesariana maior a chance de placenta prévia, maior a chance de acretismo, né, e maior chance de complicações maternas no pós-parto. Então, então vamos lá. É Importante ver a localização da placenta, a inserção do cordão na placenta que a gente falou, né? E, é... A função dela, como é, função, é que a gente vê a função exatamente. Da placenta? Exatamente. E a função da placenta, né? Então, como você disse aí, a placenta ela vai fazer as trocas materno, materno e fetal. Então é um órgão importante que a gente consegue avaliar a sua função através do Doppler, tá, Kézia? Então, esse Doppler não é somente o Doppler da artéria uterina. A artéria uterina sim vai dizer aquela, aquela placenta em relação ao risco de pré-eclâmpsia, ao risco de, de crescimento fetal. Mas o dople fetal também me diz isso, né, então o dople fetal, tanto o dople da artéria umbilical e correlação com a artéria cerebral média, que são os doples que a gente avalia do feto, vamos dizer se aquela placenta está funcionando bem ou não, né, então muitas vezes uma insuficiência placentária pode ocorrer com um dople de uterina normal, mas com um dople fetal alterado, né, então a gente avalia a função placentária através do dople, tanto da artéria uterina como o risco de pré-eclâmpsia e de recessão de crescimento, mas também com grau de hipóxia fetal, né, de acidose, de baixa de oxigenação no, no sangue fetal. E isso a gente vai avaliar através do Doppler fetal, e esse Doppler da artéria umbilical exprime nada mais do que essa qualidade da placenta em passar sangue, oxigênio, nutriente para esse feto. Uhum. Agora, o que, que a gente não deve olhar e descrever da placenta? O que, que não tem a menor utilidade? Então, é, uma coisa que está em desuso é o grau de placenta, é, de calcificação da placenta, que a gente começa como, que a gente é, classifica como grau de grano, né? Então, antigamente, a gente classificava a placenta em, em graus, que é do grau 0 ao grau 3. Isso tem perdido a importância Na minha pós-graduação em São Paulo A gente não utilizava mais a classificação de grande eu não utilizo isso Pois é, você acredita que um dia eu tirei o grau da minha placenta E o colega me ligou para falar que o meu laudo estava incompleto? <risos> que eu tinha errado ao descrever meu laudo Que eu esqueci, que eu deixei um dado faltando Entendi né? Então assim, é... isso está enra... outra coisa que está enraizado, né Kézia? É porque então, ele quer falar assim, olha, paciente, sua placenta está calcificada. calcificada né? A gente vai Agora, ter que fazer uma cesárea que tem muito cálcio na sua placenta. É um perigo cal... a placenta com cálcio. Agora, a gente tem que valorizar também o grau de placenta quando precisa. Então, uma coisa é... Eu não vou ver. Da por acaso, infecção, né? A gente sabe Exatamente. que pode sugerir uma infecção, especialmente Cal... placetário, calcificação. Exatamente. <risos> então, isso vai dizer quando? Quando a calcificação é precoce, né? Então, por exemplo, se eu pego uma gestação de 28 semanas e vejo uma placenta Toda muito calcificada, calcificada 3, opa, eu preciso descrever que essa placenta está calcificada, porque para aquela fase ali, aquilo ali não é normal. Né? Então, eu, condição grafista, eu preciso avaliar sim a calcificação sim. da placenta. Mas eu não preciso dar a importância que as pessoas querem que ela tenha, em é. termos de bem-estar fetal. Mas aí que tá a avaliação do exame como um todo, né? Aí que tá aquela questão que o ultrassono não é um exame assim: cabeça, um, joelho e pé? <risos> tipo assim: placenta, um, dois, três, cabeça, pá. pá, pá sabe assim? Você tem que ver a questão toda, assim, olha, esse feto aqui tá com um crescimento restrito, uma placenta calcificada, um litro diminui para isso. Aqui pode ser uma infecção, toxoplasmose uma rubé, um estomégalo. entendeu? Exatamente. Não é assim, olha, 35 semanas, placenta grau 3, isso aqui é uma hipóxia. Oi? Né? Sabe assim? Ah, seu neném está maduro com 38 semanas. Está com hipóxia porque está com placenta grau 3, com 38 semanas. vão fazendo cesárea. Não, né? Sabe? Acho que está acabando, assim. Acho, não sei, acho que diminuiu, mas a ah. gente não tá essas. E eu falo assim, Kézia, que é muito questão de educar também, sabe? É, eu, as minhas pacientes, eu sou conhecido pelas minhas pacientes por falar demais é, no meu exame, explicar demais o meu exame. É porque eu quero. É, é que a paciente saia do do, da minha consulta de ultrassom, né, do meu exame de ultrassom, sem dúvida. Eu realmente acredito que uma paciente bem informada, ela tem munição para ficar tranquila, para entender quando tem alguma alteração. Então eu faço muita questão de explicar tudo o que acontece. Então eu sou o primeiro que digo, quando eu vou lá fazer a, a, um ultrassom, que eu descrevo há ah, 39 semanas placenta grau 3. Eu sou o primeiro que falo, mamãe, essa placenta tá ótima, esse grau 3 é normal. né Ainda tento falar, olha, seu pé tá madurinha, essa placenta tá madurinha. Madurinha não significa que tá ruim. né Eu ainda brinco, quando a gente vai comer uma fruta, na que a gente quer comer a fruta, a gente come a, quer comer a fruta verde ou madura? Quer é comer a fruta madura, né? Então, a, a, aquilo ali, a placenta grau 3, ela mostra pra gente que o bebê tá madurinho, que tá na hora de nascer. E não que exista a necessidade do parto imediato, porque uma placenta tá grau 3. Então, eu também acho que é a forma como a gente fala, é a forma como a gente orienta, é a forma como a gente descreve. Né? A gente tem o potencial de deixar uma paciente tranquila ou de cabelo em pé. Uhum. Vou responder as perguntas, senão nosso tempo acaba? Oh, meu Deus, já? Tem muitas perguntas, a gente tá com 20 minutos só e não respondendo nenhuma, ó, oh, vamos lá. Zezé Alexandre, no terceiro trimestre é o período que o bebê mais desenvolve? Não, na verdade o, o bebê ele começa a ter um desenvolvimento maior a partir do segundo trimestre, né? E como é, os meus alunos da graduação, eu sempre costumo dar esse exemplo para ficar mais fácil, né? A gestação tem em torno de 40 semanas, gente pode ir depois de 40, tá? Mas a maior parte das pacientes ganha por volta de 40 semanas. E aí um bebê com 20 semanas de gestação, ele tem por volta de 300 a 400 gramas, ou seja, ele leva 20 semanas para ganhar 400 gramas. E depois ele vai levar as outras, 40, as outras 20 semanas para ganhar em torno de 3 quilos. Ou seja, metade da gravidez ganhou 400 gramas, a outra metade da gravidez vai ganhar aproximadamente mais 3 quilos. Ou seja, é a partir do segundo trimestre que esse feto vai ter um ritmo de crescimento muito grande. E é por isso que a partir daí, Kézia, é importante a gente avaliar ritmo de crescimento fetal. Né? Então, muitas vezes, é, uma paciente chega com mutação abaixo de 20 semanas, e o médico colocou percentil de peso. É, eu não sou adepto de colocar percentil de peso abaixo de 20 semanas. A gente, vê, a gente faz a ultrassom, a gente vê que pequenas variações no peso alteram o percentil muito. Então, por exemplo, se o feto está com 400 gramas, é percentil 50. Se eu colocar 410 gramas, ele vai para percentil 80. Se eu colocar que é 380, ele vai para 20. Né? Então, são variações de percentil muito grande, para uma pequena variação de peso. Então, o momento que eu julgo adequado para a gente avaliar ritmo de crescimento fetal após o morfológico. Segundo e terceiro trimestre, que é quando esse feto tem um ritmo de crescimento maior. Erivelto Vasconcelos, espetacular live, parabéns aos dois. tá atitude 26 semanas, percentil 87. Não tenho diabetes gestacional. É normal? É normal. né? Então... Gente, é outra coisa que a gente tem que parar de querer colocar todos os bebês dentro de uma média que não existe, padronizar o bichinho desde intraútero, né? Que é, se não bastasse lá, depois que nascer, tentar com a medida certa, com o peso certo, a altura certa, a gente já quer enquadrar esse bebê desde de, de, de intraútero, né? Na verdade, não. A gente considera percentis normais entre o percentil 10 e 90 e qualquer valor entre o percentil 10 e 90 para caridade gestacional, a gente considera como adequado. Não necessariamente o feto precisa estar na mediana, na né, percentil 50 né? Agora, se essa paciente está no percentil 87 Que realmente é um percentil muito próximo de 90 A gente precisa avaliar se esse bebê grandão Não é por causa de uma alteração glicêmica, por exemplo né? Então isso chama a atenção para o obstetra De fazer uma uma curva glicêmica, ou fazer um teste de glicemia. Se esse teste mostrar que está normal, muito provavelmente é aquilo que a gente conversou no início da live. Esse é um bebê que tem um ritmo, um potencial de crescimento grande. Então a gente tem que avaliar se esses pais não são grandes também, são questões que acontecem. Agora, mais importante que ele está nesse percentual 87 é aquela mesma questão que a gente falou, é o segmento. Esse feto vai estar sempre próximo desse percentil grande? Se tiver ótimo. Esse bebê está normal para aquela idade gestacional. O que não pode ter são variações muito grandes no percentil. Uhum. Gabi Dias, o que seria centralização do fluxo uterino no fim da gestação? Excelente pergunta. Um tema, uma, um tema que eu gosto muito, de falar de Doppler, né? E centralização de fluxo é outra coisa que não só apavora as pacientes, mas o obstetra também. Se a gente fala centralização de fluxo, corre para a maternidade, faz esse parto correndo, né? infelizmente é isso que a gente vê. E isso a gente precisa mudar também. Centralização de fluxo não significa urgência obstétrica, cesariana de urgência. Né? Então, o que é centralização? A gente tem, como eu falei lá no ensino, uma forma de avaliar a vitalidade fetal é através do Doppler. Né? O Doppler vai mostrar grau de oxigenação do bebê. Né? Então, quando eu digo que o Doppler está normal, tanto da artéria uterina quanto da artéria cerebral média, a gente diz que esse feto está bem adaptado. A oxigenação desse bebê está normal. Tá? Então, se por algum motivo, seja placentário, infeccioso, alguma alteração materna, esse Doppler começa a alterar, ou seja, começa a ter uma restrição de fluxo dentro dos vasos para chegar nesse bebê, esse bebê começa a alterar primeiramente o Doppler da artéria umbilical. Então é, é como se fosse a artéria umbilical um caninho que passasse sangue E esse caninho, entre aspas, vai ficando estreitinho, vai ficando restrito Então vai passando menos sangue, vai passando menos oxigênio para esse bebê Então a gente tem uma alteração da artéria umbilical Os bebês, muito sabiamente, o que, que eles fazem? Epa, está chegando menos sangue aqui pela minha artéria umbilical Então ele vai priorizar órgãos que são importantes, órgãos que são vitais principalmente órgãos da, do rim, da suprarrenal, os músculos, é, é, as células cardíacas e principalmente a, as, as artérias do cérebro, né, o sistema nervoso central. Então o que, que esse feto faz? Ele faz uma remodelação, ele faz uma adaptação porque ele está entendendo que está chegando menos oxigênio ali pela artéria umbilical. Então ele dilata, ele faz uma vasodilatação da artéria cerebral média para dizer assim, epa, tá vindo menos sangue? Vem pra cá, para minha cabecinha, que eu preciso desse sangue aqui, eu preciso desse tecido aqui bem oxigenado. Então, quando ocorre essa inversão, uma artéria umbilical que fica resistente e uma cerebral que dilata, eu digo que esse feto está centralizado. Mas como eu disse há pouquinho, a centralização de fluxo é uma resposta adaptativa do feto. Então esse feto, gente, ele não está mal não. Se um feto está sendo capaz de fazer essa remodelação, é porque é um feto que está entendido, ele está ciente daquilo que está acontecendo, então ele está com um mecanismo de adaptação. Então o que eu, ultrassonografista, preciso dizer para o meu obstetra, Baseado na idade gestacional, né? Claro que centralização de fluxo com 39 semanas é uma coisa, centralização de fluxo com 28 semanas é outra, né? Então, a depender de alguns fatores, eu vou dizer para o médico assim: olha, doutora Kézia, vamos avaliar esse feto a cada três dias ou a cada uma semana, vamos fazer uma outra avaliação fetal, seja com perfil biofísico, ou vamos avaliar o ducto venoso, que é um, um, um, um vaso do feto que mostra uma hipóxia mais tardia né então às vezes um bebê com centralização de fluxo eu consigo ter tempo de ainda melhorar esse bebê de fazer um corticoide de dar é, tempo para esse bebê ganhar um pouquinho de peso eu já acompanhei que é centralização de fluxo por duas semanas por três semanas então imagina um bebê com 28 semanas centralizado fazer o parto com 28 eu já fiz parto com 31 Olha como que eu mudei a história desse bebê, né? Em vez de um parto com 28 centralizado, um parto com 31 como que continuava centralizado, mas com 31, os outros sinais me mostraram, não, Hugo, agora é o momento de fazer o parto, né? Então a gente tem essa essa obrigação, né, de através de um bom exame, às vezes tranquilizar o obstetra, centralização de fluxo nem sempre é igual a parto. Ô Hugo, ah, tem outras perguntas aqui, mas eu tô lembrando que a gente ainda não falou de perfil, né? Você já falou de Doppler. Tem que falar de perfil ainda, senão acaba nosso tempo. Tá. O perfil biofísico, Kézia, é, um, é um, um exame também para avaliação de vitalidade fetal, tá? Ele é, foi, é, é, foi descrito de, desde 1980. Né, que, é, que Menin escreveu esse exame E ele é basicamente é, feito a partir de 28 semanas Ou seja, início do terceiro trimestre é, de gestação né? Qual que é o objetivo? Avaliar vitalidade fetal Então o perfil biofísico fetal vão avaliar alguns parâmetros biofísicos do feto né? Dentre eles o tônus é, do bebê A movimentação fetal do bebê é, o líquido amniótico, né, o movimento respiratório e a gente pode avaliar um quinto elemento, que é a frequência cardíaca desse feto através da cardiotopografia. Então, o perfil biofísico, ou PBF, vão avaliar coisas do bebê, que vão me dizer para mim, o grau de é, é, oxigenação desse bebê, o bem-estar desse bebê, se ele existe ou não hipóxia, se ele tá com hipóxia ou não. né Então, é, quando a gente faz um perfil é, simples, que é com a avaliação desses quatro parâmetros, né, tônus, movimento fetal, movimento respiratório e líquido, eu vou dar dois pontos para cada é, coisa é, dessas, desses parâmetros, né. Então, por exemplo, ser um pouquinho mais técnico, mais breve. Movimento respiratório. O bebê vai ficar fazendo movimento do diafragma, tem que observar esse movimento durante 30 segundos, tá? É, no, no, durante o exame, tá? E esse movimento ele tem que ser contínuo. Entre, não pode haver entre o um movimento respiratório e outro um intervalo maior de 6 segundos, tá? Então, eu tenho que avaliar um bebê com respiração, movimento diafragmático contínuo durante 30 segundos para dar pontuação de 2. Se não houve, eu dou 0. Movimento do corpo do bebê. É, eu preciso avaliar pelo menos dois ou três movimentos corpóreos, girar o tronco desse bebê, também no intervalo de 30 minutos. Se esse bebê girou o tronco duas ou mais vezes, eu dou a pontuação de dois para esse bebê, se não a pontuação de zero. É, tônus fetal, o tônus eu avalio através da flexão dos membros seja dos braços, seja da mão, né? Então, é, se esse bebê faz esses movimentos é, é, repetidos de flexão, eu dou dois pontos, se não, eu dou zero. E por último, o líquido amniótico. O líquido amniótico não é o volume total, é se tem pelo menos um bolsão maior que dois centímetros. Então, olha que interessante, eu posso ter um líquido amniótico um pouco diminuído, mas se esse bebê tiver pelo menos um bolsão maior que 2 centímetros, ele vai ganhar a nota máxima do 2 nesse quesito. Então, como eu tenho quatro parâmetros e eu dou dois pontos para cada um dele, meu perfil máximo vai ser 8. Então eu posso dar 8 em 8, que é um bebê que está ótimo, que está bem oxigenado, que está bem nutrido e que tem uma boa vitalidade. Eu posso dar 6 em 8. Um bebê que pode ter algum, algum grau de comprometimento, pode ter um grau de comprometimento, porque às vezes é ele um estado momentâneo. Então eu preciso reavaliar esse bebê daqui a um tempo para ver se ele não vai fazer esses movimentos. E melhorar as condições desse feto também, né, Kézia? Então, por exemplo, às vezes o bebê está com o peito diminuído porque a mamãe está muito tempo sem, sem alimentar, ou porque a mamãe está com a barriga para cima e isso faz uma compressão nos vasos maternos e isso diminui a oxigenação do bebê. Então eu preciso tirar os vieses é, a mãe, às vezes, está usando uma medicação que faz esse bebê ficar mais deprimido, mais quietinho. né? Então, em condições ideais, se o perfil está 6 em 8, eu repito ele daqui a pouco para saber se ele está melhor. E perfil de 2 em 4 em 4 em 8 é um bebê que realmente tem um grau de comprometimento e a gente precisa pensar em parto, às vezes não imediato, mas uma reavaliação próxima para pensar em parto. E se esse bebê está com zero no perfil, aí sim é um parto cesário de urgência, porque é um bebê que tem alta taxa de mortalidade. Né? Então, basicamente, são esses quatro fatores que eu avalio no perfil biofísico fetal. E uma dúvida, então, é que todo o exame que a gente faz, esses para avaliar o desenvolvimento e o crescimento do feto nesse trimestre, deve ter o perfil biofísico ou não? Não, quer dizer, teoricamente, né? Uma paciente de, de risco habitual ou de baixo risco, um bebê que você faz ultrassom, tá com. Você vê que o bebê tá mexendo, o peso tá adequado, o líquido tá normal, né? Então é um bebê que às vezes não precisa de uma avaliação complementar, tanto do perfil quanto do Doppler, né? Agora, é, se esse bebê. Tá, com alguma alteração de crescimento, de líquido, de, de, de movimentação, ou a mamãe tem alguma é, indicação, tem. diabetes, hipertensão, história de pré na gestação anterior, é, alguma alteração é, é, autoimune, né? Então, são mamães que vão se beneficiar dessa avaliação aí no alto risco, tanto do perfil quanto do Doppler, tá? Interessante dizer, Kézia, que tanto o Doppler quanto o Perfil são exames que avaliam vitalidade, avaliam bem-estar fetal, né? Agora, o Doppler tem um poder, inclusive um pouco mais precoce, de diagnosticar alterações fetais. Às vezes esse Doppler começa a alterar antes mesmo do perfil. Né? Então como que esse Doppler vai começar a alterar? Essa patente está um pouco comprometida, então começa a alterar a artéria umbilical, diminuir esse fluxo de sangue, mas justamente por esse bebê ainda estar bem e ter mecanismos bons de adaptação, ele não vai alterar o perfil biofísico fetal ainda. Esse perfil biofísico ele pode alterar até uma semana depois de um Doppler começar, começar a alterar. Né? Então, para um bebê alterar o perfil, ele já tem que estar tá num grau de acidemia ou de hipóxia maior. Né? Então, o Doppler muitas vezes vai predizer uma alteração mais precoce do que o perfil. Não é que ele substitua a tá, Késia, né? é, o, o contrário também pode acontecer. Eu posso ter um Doppler normal e o bebê está com hipóxia por outro motivo que não a alteração é, do Doppler. Né? Então, são avaliações que a gente precisa avaliar, é, indicações, mas é, nem toda paciente precisa obrigatoriamente fazer. Um, o outro ou os dois uhum. Nós estamos quase acabando Vamos só terminar aqui as perguntas é, Ana Cláudia, estou apaixonada Que live é ótima ah, Priscila, tá bom, no cara. meu ultrassom de 31 semanas Acusou o crescimento de um mioma Isso pode atrapalhar o crescimento do bebê? Dificilmente, né? Mioma, na grande maioria das vezes Eles não tem correlação com alterações na gestação. Alguns miomas têm o comportamento de crescer, outros diminuir, mas dificilmente vão interferir no crescimento fetal e também, muito dificilmente, vão interferir na via de parto também, né? Então, a menos que esse mioma esteja grande, fazer uma compressão ali do, do, do segmento inferior do útero, na grande maioria das vezes, não, tá? É, não vai contraindicar o parto normal, nem mudar o meu segmento. Ah, que gracinha! <risos> Do, do pré-natal por causa de mioma. <risos> Laura Faria, percentil de peso de 22 semanas. Não, percentil de peso de 22, deve ser, né? O percentil 22 para 28 semanas. Deve ter continuidade? A deve estar perguntando se deve fazer acompanhamento, né? Qual uma variação tida como normal? A deve estar perguntando, eu entendi assim. Deve continuar acompanhando, né, percentil de 22 uhum. para 28 semanas. Obrigada. Gente, mais uma vez, percentil 22 é um percentil normal, está entre 10 e 90, então a resposta é não. Essa paciente, se o dobro estiver normal, se o bebê estiver movimentando, líquido normal, essa paciente vai fazer um segmento normal de ultrassom. É claro. Eu não sei como, é, existem várias formas de fazer esse segmento, Késar, mas geralmente a gente faz um ultrassom por mês, um são a cada quatro semanas, né? Então a paciente vem com 28, 32, 36, e se chegar lá, 40 Caramba. semanas aproximadamente, né? Então essa paciente com percentil 22 e tudo normal, vida que segue é um bebezinho no percentil 22. Nada hum. me diga que esse bebê precisa de um segmento mais próximo. Outra coisa importante, Hugo, querida é, queria bem ver sua opinião, né? Mas que... Uma coisa que eu falo muito com as pacientes. Ultrassom é um exame que existe a variação é, dos 10% que a gente sabe. Essa variação aumenta se você muda o examinador e o aparelho. Aparelho. Então, tente sempre fazer com o mesmo examinador e no mesmo aparelho. Né? Obviamente também que aparelhos mais modernos têm menos erro né? E também médicos mais atualizados, médicos que são especialistas nisso Estão mais atualizados com os protocolos, com os segmentos né? Tem esse olhar diferenciado profeto Então é... Quem está sempre ali cuidando disso, com esse olhar, tem esse, esse prazer de estar acompanhando com o obstetra, tem um olhar diferenciado, né, para o feto, para o bebê, não está ali só fazendo exames, exames, exames. Então, às vezes, a mulher faz um exame num lugar, dá um percentil, vai em outro, com outro médico, com outro aparelho, uma semana depois, dá um peso menor. Quando nem colheu, diminuiu, perdeu peso. Não, às vezes é porque mudou o aparelho, mudou o examinador O bebê não perdeu o peso, tem a variação do exame Então é, muito, assim, é importante você fazer o segmento com o mesmo profissional Com o mesmo aparelho, né? Ainda bem que você falou com um, um, um ultrassomografista mais antenado e mais estudioso Achei que você ia falar com um ultrassomografista mais velho Eu quase enfartei aqui Não é isso <risos> Mas é, é verdade <risos> Né? É. Assim, pode, pode ser Até assim, às vezes... Pode até ser mais velho, assim. É, eu tô ficando velha já, né? É, eu sempre defendi os mais novos, mas agora eu tô ficando velha. Tem que defender os velhos. Né? Os velhos podem até ser bons se eles estudam e se atualizam, Exato, né? É. É, a pessoa pode envelhecer, né? tá no direito de envelhecer, mas ele não pode parar de estudar. Exatamente, de estudar, a pessoa que realmente. vai envelhecendo e estudando, ela vai tá estar cada acabei... vez melhor, né? Vai. Ser... Eu acabei que de né? falar aqui, vez gente, vez. que eu na minha eu aprendi a parar no morfológico, né? E agora eu, tô... eu mudo, eu mudo minhas condutas o tempo inteiro. Inteiro eu mudo o tempo inteiro porque a medicina muda e eu não atualizo né, perguntando para o doutor Hugo. Não, eu atualizo estudando nos guidelines, nos artigos. Então, às vezes, eu, doutor Hugo, isso mudou? Me mandem os artigos para eu ler para eu estudar onde é que mudou isso. Né? A gente não pode atualizar porque ouvir fulano falando né? Às vezes a gente vai nos congressos, vê, a gente anota as referências chega em casa e estuda né? Então o médico não pode parar de estudar porque as coisas mudam, mas muda o tempo inteiro Então às vezes a gente não pode ter preconceito com os médicos velhos Mas infelizmente muitos médicos velhos é, param. acabam parando, né? Não é. deveria ser os velhos, deveriam ser os melhores, porque estão mais tempo estudando e tem experiência que é maravilhosa. Segurança de às vezes a gente olha, e fala assim, isso vai dar nisso, porque você já viu isso acontecer milhares de vezes, Exato. né? Eu canso de ver. Teve um par de semana que eu falei desde o começo: esse neném não vai nascer, nossa Kézia, que, que, que, que, que, que tá mal morada hoje. A gente eu, eu conheço daí, isso aí não. Philly, Sim, mas né? eu tô, Filho, a gente tem um filho, mas eu não posso falar, vamos seguir aqui a ciência, mas o meu filho isso aqui vai dar isso, porque a gente tem experiência, né? mas a gente tem que seguir a medicina baseada em evidência, eu acho que são três coisas, respeito às preferências do paciente, a medicina baseada em evidência e também a prática e a experiência do profissional. As eu acho que se unir práticas, as né? boas práticas, unir essas três coisas, a gente vai ter uma boa medicina, é. né? Exato, e, e é usar as, as ferramentas a nosso favor, né, Kézia? Eu tenho muito cuidado é, com o meu laudo, né? É uma, uma preocupação que eu tenho muito grande, tanto para o é, paciente quanto pelo obstetra. Eu sou tessunografista, mas eu sou ginecologista obstetra também, então toda vez que eu vou fazer um laudo, eu falo como é o laudo que eu gostaria de receber. Né? É, então eu tenho esse cuidado, esse respeito Porque eu sei que a gente cria armas Para o bem e para o mal com o que a gente escreve Então é isso que você falou Tem que ter esse lado de respeito da paciente tem que ser baseado na, na ciência, né, para colocar as informações ali no alto, né, e eu tenho que ter segurança daquilo que eu estou colocando, porque eu sei que cada dia mais o meu trabalho como sonografista está sendo um aliado o médico assistente é, conduzir o pré-natal e quando a gente tem esse esse triângulo aí também de pré-natalista, ultrassonografista, é claro que quem sai ganhando é a paciente, é o bebê né, com um pré-natal adequado, com muito respeito, com evidência científica. Essa é a medicina que eu acredito, essa é a medicina que eu estudo e essa é a medicina que eu luto por ela. Né? Muita gente às vezes me critica, por que, que você é, discute tanto com a paciente, de falar, explicar, né? isso é coisa de médico. Eu não acho, Kézia, eu acho que a minha paciente precisa saber o que está acontecendo? É claro que eu não vou dizer para ela igual eu converso com você. Quando eu saio, uma paciente tem um exame alterado, com você eu, eu vou conversar de forma técnica, né? Agora, minha paciente precisa sair do meu consultório sabendo aquilo ali entendendo aquilo ali, né? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com a minha paciente e com o meu trabalho e com o meu laudo. Acho que isso é, é fundamental para a gente é, seguir e fazer uma medicina de qualidade. Muito bom, acho que foi muito boa a live Gostei muito Adorei Agradeço, também. agradeço você O pessoal elogiou, tem muita gente elogiando aqui Obrigado Tem muita gente elogiando Gente, a live vai ficar salva Aqui no IGTV e também no YouTube é, se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui embaixo no GTV Que o Dr. Hugo volta ali e responde, tá bom? Que agora a gente tem que acabar, senão o Instagram corta a gente Então, um grande beijo, boa noite para todos vocês Boa noite, viu Hugo? Obrigado, Kézia, mais uma vez pelo convite Obrigado a todo mundo aqui que ficou presente é, Podem tirar as dúvidas aí na, na, na, na, no GTV ou também pelo meu, extra, meu Instagram e muito obrigado, Kéz Espero que novos convites venham Porque fiquei muito à vontade aqui no sofá da vila, viu? Ah, que bom Então tá, tchau, tchau, boa noite Tchau, então, gente, boa noite